Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui presentes junto comigo para mais uma preleção na noite desta terça-feira. Eu sou a Teresa Sato, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmãos de Assis e hoje o tema da nossa preleção é a prece como sustentação. Hoje nós vamos falar sobre o poder dela. E para darmos início à nossa preleção de hoje, nós vamos fazer uma prece antes. E hoje eu trouxe a prece de Cáritas, que eu vou ler para nós podermos nos elevar com ela. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. E com esta prece, a prece de Caritas, não sei se todos conheciam, nós vamos iniciar a nossa preleção de hoje, que é exatamente este o tema. A prece como sustentação. E se nós formos é, relembrar no passado, é, como Allan Kardec, que é o precursor do nosso, da nossa doutrina, todas as vezes que ele ia iniciar alguma sessão espiritual ou pedir né, alguma orientação, fazer alguma pergunta para a espiritualidade, antes ele fazia uma prece, ele fazia essa conexão com o alto. Ele já entendia o poder da prece como sustentação para os trabalhos que ele iria iniciar. E ele ainda não tinha todo o conhecimento, ele ainda não tinha todo o entendimento, mas a prece ele já entendia e já conhecia o poder. Então, por isso, antes de qualquer coisa, ele fazia uma prece. E se nós formos voltar um pouco mais no tempo, Jesus também, ele se alimentava das preces e ele nos ensinou as preces. Ele nos ensinou o Pai Nosso e ele nos ensinou o poder da oração. Ele nos ensinou a conexão, essa ligação que nós conseguimos ter. Não só com ele, como com toda a espiritualidade, principalmente com Deus nosso Pai. É através da prece que nós nos elevamos. Nós utilizamos a prece, ou deveríamos utilizar a prece, como a nossa sustentação, como a nossa proteção, como o nosso amparo. Como Jesus fez em vários momentos. Né? E um deles, inclusive, ele dizia que nós não sabíamos o que nós estamos fazendo. Né, o que nós estávamos fazendo exatamente por não entendermos o poder da oração. Se nós formos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, existem várias passagens falando sobre a prece. Existe, na Bíblia também existem várias passagens, existem em Marcos, existe em Mateus. Né? Temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo falando a respeito da prece. E nós precisamos entender esse poder que nós temos nas nossas mãos, esse poder que nós temos que sai do nosso coração e se coloca através das palavras. Nós utilizamos a prece ou uma oração, seja ela um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou mesmo essa prece de Cáritas, né? a oração de São Francisco, que também é bastante conhecida, enfim, não importa qual. Geralmente nós as utilizamos quando estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade. Aí nós lembramos de rezar, né? de orar, de fazer uma prece a Deus. Às vezes, dependendo da crença de cada um, acendemos uma vela, um incenso, nos colocamos de joelhos ou recorremos até a outras... É religiões, né, outras orientações religiosas, como o Ruponopono, né, é, tem sutras né, na, na Seixonoye, que também são muito boas, muito, que nos fortalece muito, mas nós não podemos e não devemos utilizar da prece somente nesses momentos, porque nós Recorremos a ela, como eu disse, quando a gente está com alguma dificuldade, com algum problema para ser resolvido, aí nós lembramos, né? Pedimos a Deus, ou quando nós queremos, desejamos alguma coisa, ou quando eu quero um carro porque eu ainda não tenho, ou quando eu quero trocar de carro, quando eu quero um emprego, quando eu quero um marido, ou quando eu quero resolver uma situação que legal, alguma situação dentro da família quando eu quero um trabalho, quando eu quero trocar de trabalho, enfim. Os problemas principalmente materiais são os que a gente acaba recorrendo aos pedidos a Deus. Nem sempre são só eles, às vezes nós também recorremos por conta de saúde, né, de algum enfermo na família, de alguma situação de desavença, de briga. Quando nós fazemos isso, nós temos que pensar e observar o porquê nós estamos fazendo isso. É para o nosso ego? É para fortalecer o nosso ego? É para fortalecer ou enaltecer o nosso status perante a sociedade? É para poder parar com a fofoca entre os vizinhos ou entre a família. Então, nós precisamos analisar quando nós estamos em prece, o que, que nós estamos pedindo. Qual é o motivo? Aquele que vem do coração. O que, que ele está refletindo nesta oração, nesta prece? É algo para me beneficiar? É algo para beneficiar alguém? É algo que irá comprometer alguma pessoa ou mesmo a minha pessoa é algo que pode me beneficiar mas vai prejudicar outra pessoa então nós temos que analisar muito bem quando a gente coloca em prece em oração, pedindo a Deus alguma graça alguma é, algum bem material porque nós somos merecedores de muitas bênçãos, mas Deus em sua infinita bondade nos dá o livre-arbítrio aonde nós plantamos e colhemos. E por conta disso, nós precisamos prestar muita atenção para não estarmos pedindo algo que não é do nosso merecimento ou algo que não nos é necessário, por mais que a gente deseje. É algo que não vai nos fazer mais felizes, que não vai nos fazer melhores. E existe também, por outro lado, a prece, né, o poder da oração para o nosso fortalecimento, para, o nosso, para a nossa evolução moral, que é quando nós colocamos na nossa prece a gratidão. Quando nós colocamos na nossa prece o amor, a caridade, nós não precisamos somente fazer uma prece, uma oração por nós, como eu disse, nós podemos pedir por outras pessoas, nós podemos pedir por, pelos animais, nós podemos pedir a paz na terra, nós, pedimos, nós podemos pedir cura, Principalmente neste momento, né, que estamos aí com o vírus à solta. Então, é importante que nós também utilizemos esse poder da oração, esse poder da prece que nos sustenta, nos liga, né, com o divino, né, com o nosso pai divino, com a fonte que nos criou e que criou a todos, que criou a tudo, para que nós possamos também exercermos a nossa gratidão. Quando a gente acorda, a gente já se liga com Deus? A gente agradece por ter aberto os olhos? A gente agradece porque estamos indo trabalhar? Porque estamos acordando para poder trabalhar? Ou então nós agradecemos porque nós estamos podendo acordar e podendo procurar um trabalho? nós agradecemos porque temos o alimento, nós agradecemos porque tivemos uma cama para repousar, para velar o nosso sono, nós agradecemos quando nós abrimos a janela, ou quando nós saímos para trabalhar, o verde que nós estamos vendo, o céu, se está sol, agradecer ao sol, agradecer à chuva, Agradecer aos animais, de repente nós podemos ouvir os pássaros. Agradecer porque estamos ouvindo, agradecer porque estamos vendo, Agradecer porque estamos falando. Nós agradecemos a família que temos. Nós agradecemos porque temos para onde retornar ao final do dia ou mesmo neste momento, para quem está trabalhando em casa, agradece porque tem um computador para trabalhar, porque tem internet, porque tem aonde estar trabalhando. Então, é esse poder da prece que nós precisamos entender, que nós temos dentro de nós, nós possuímos esse poder. Agora, como nós estamos utilizando esse poder? Isso nós precisamos rever, são conceitos que nós precisamos entender para poder aplicar de forma coerente, de forma consciente e de forma que o resultado seja benéfico, não só para mim, mas também para todas as pessoas para o planeta. Quando Kardec se elevava em prece, né, que ele pedia proteção, pedia orientação, era porque ele já entendia que naquele momento, que era o um momento da onde ele ia iniciar algum trabalho específico. Ele precisava dessa conexão. Isso é uma conexão. A prece nos conecta com Deus. E nós fazemos essa conexão instantaneamente. E não precisa necessariamente ser uma prece onde nós decoramos. Como às vezes a gente faz um pai nosso. Porque nós decoramos. Mas nós prestamos atenção no que ele significa... Nós prestamos atenção no que Ele está solicitando. Quando a gente já começa, nós já falamos Pai Nosso. Ou seja, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele está em todos os lugares. Nós estamos pedindo o pão de hoje e que não nos falte o de amanhã. Nós est estamos pedindo proteção. Nós estamos solicitando a Deus que não nos deixe cair em tentação e que ele nos livre de todos os males, mas para isso nós temos o livre-arbítrio. Então, por conta de já termos essa consciência de bem e de mal, de certo e errado, nós estamos escolhendo qual caminho. Às vezes, nós pedimos para Deus né, para nos livrar, nos salvar, nos tirar, nos tirar de alguma situação. Mas que nós mesmos nos colocamos. E eu estou dizendo nós porque eu me incluo nisso. Por muitas vezes, eu pedi para Deus me tirar de algumas situações, para Ele me dar clareza, né, para conseguir resolver determinadas situações, que eu mesma criei. Mas eu só me dei conta depois que passou. No momento que a gente está vivendo o turbilhão, às vezes a gente não se dá conta de que nós nos colocamos naquela situação. Nós plantamos e nós colhemos. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está plantando. Quais são as sementinhas que eu estou plantando? Essas sementinhas, quando... É, são plantadas e germinadas né? e adubadas com amor, com carinho, com proteção. Não tem como ela não crescer, não tem como ela não florescer e dar bons frutos. É impossível isso não acontecer. Agora, quando nós plantamos a semente... Mas não adubamos, não regamos, não fazemos isso com amor, com dedicação, com carinho. Ela pode até crescer a um, a um determinado ponto. Mas ela vai florescer? Será que ela vai frutificar? E se isso acontecer, será que serão bons frutos? Será que são flores que são... Belas e que vão ajudar a reproduzir mais sementes boas. Se a gente fizer um experimento simples de pegar dois grãozinhos de feijão né, e colocar cada um num copinho né, em volta de algodão e, pra, e colocar eles separados, não deixar eles juntos. E para um deles... Nós vamos escrever, né, para poder identificar, bom e o outro ruim. E para o bom, todos os dias, se a gente colocar algumas gotinhas de água, e se nós tratarmos com carinho, com amor, falando palavras, né, carinhosas, né, seu feijãozinho lindo, você vai crescer, você vai frutificar, você vai florescer, você vai dar bons grãos. Nós vamos poder nos alimentar. E assim por diante. Ele vai crescer e vai dar bons feijões. Agora naquele copinho que a gente escreveu ruim. Se todos os dias, por mais que eu coloque água, por mais que eu coloque fertilizantes. Mas se eu disser todos os dias para aquele grãozinho de feijão. Você é ruim, você vai apodrecer você não é bom, você vai dar maus frutos. Como será que ele vai crescer? Vai crescer meio torto, vai até de repente dar outros grãozinhos, mas vão ser grãos pequenos, feios, talvez já nasçam até podres. E assim acontece com o nosso coração e assim também acontece com a nossa prece. Porque quando nós proferimos, às vezes, alguma prece ou alguma frase de efeito, um exemplo, tomara que fulano se dê mal na vida, tomara que ele tenha o que merece, tomara que tudo que ele me fez, ele recebe em dobro. Será que isso não deixa de ser uma prece? Porque é um desejo que a gente está colocando para fora, né? É um desejo que a gente está expondo. Porque quando a gente está em prece, a gente não está colocando os nossos sentimentos, a gente não está colocando os nossos desejos, isso também é. A única diferença é que a gente não se dá conta que isso pode ser uma prece, porque isso é uma solicitação de um desejo. Só que esse desejo é o que nos conecta com Deus, com o nosso Pai. E vocês acham que Deus, nosso Pai, vai querer e vai permitir que esse nosso desejo aconteça? Pode até ser que a outra pessoa, por algum período, acabe se dando mal por algumas situações. Mas isso não tem a ver pelo nosso desejo. Porque quem está com isso dentro de si sou eu. Eu desejei o mal. O mal está dentro de mim, não está na outra pessoa. Então esse mal vai fazer a mim, não a outra pessoa. Nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos tomar essa atenção. Quando, em Marcos, se eu não me engano, é, tem um pedacinho um do Evangelho que diz é, que quando a gente fosse fazer uma prece, para a gente se recolher no nosso quarto, fechar a porta, estar em silêncio, de repente até fechar os olhos, para nos conectarmos com Deus. Claro que isso é, é uma forma metafórica. Porém, se nós conseguirmos de fato né, termos esse cantinho dentro de casa, não precisa ser no quarto, pode ser em qualquer outro lugar, mas que a gente consiga se recolher por alguns momentos, por alguns minutinhos, para que a gente possa se conectar, para que a gente possa abrir o nosso coração. Quando é, falam de fechar a porta e se recolher, é para a gente ter esse momento especial, para, de repente, fechar as portas por alguns instantes para as coisas materiais, né, internet, celular, redes sociais, mas para que a gente possa abrir o nosso coração, para que a gente possa se conectar com Deus em essência para que a gente possa, neste momento, de fato, nos abrir, abrir o nosso coração, colocar os nossos sentimentos para Deus, sentir raiva, sentir ódio. É, infelizmente, faz parte do ser humano. Mas nós podemos, com a prece, através da nossa consciência, da nossa fé, ir tranquilizando e transformando isso em outro sentimento, que seja de amor, que seja de gentileza, de caridade, quando a gente consegue identificar isso, quando a gente consegue, neste momento de recolhimento, estar de fato com essa conexão com Deus. Porque o importante não é a gente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Caritas, enfim, né? um crê em Deus Pai, todas as orações que a gente conhecer, uma em seguida da outra, ou várias e várias vezes, até de repente a gente nem saber mais o que a gente está fazendo. Às vezes uma frase dita com o coração, mas sinceramente nos elevando e nos dirigindo a Deus, ela surte muito mais efeito do que qualquer outra parece decorada. Então que nós possamos, esta semana... Iniciarmos a semana com as preces que vêm do coração, com as preces que vêm do nosso amor, que vem da nossa consciência quando nos ligamos com Deus. Muito obrigada por vocês estarem conosco até este momento. Quem puder compartilha esta preleção, todas as terças-feiras nós estamos aqui. Né, online, e que possamos ter uma semana em paz, tranquila, em harmonia. E vamos terminar também com uma prece singela que eu aprendi com a minha querida Ana Maria. Pai, eu te amo não só porque me criastes, mas porque da pedra me retirastes, como animal me fortaleceste. E como homem, me deste um coração, capaz de amar a tudo e a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa semana.